Olá pessoal, eu gravei uma série de vídeos tratando da tributação das sociedades de profissionais. Os vídeos serão liberados no meu canal no YouTube para que você possa acompanhar de forma didática qual é o atual posicionamento do Poder Judiciário em relação a esse polêmico tema. Eu falo um pouco sobre a questão da prefeitura autuar é, e retroagir essa autuação aos últimos cinco anos. Falo também sobre a questão da escolha do tipo societário limitada que tem sido motivo de exclusão do regime por parte das prefeituras. E por fim, eu comento também aquela situação em que os sócios foram autuados, ou melhor, a sociedade foi autuada e os sócios decidiram parcelar confessando a dívida. Será que agora que você descobriu que pode não estar devendo aquilo que confessou, será que é possível questionar? Pois é, eu abordo também essa questão nesse, nessa série de vídeos que serão disponibilizadas no meu canal no Youtube, José Antônio Patrocínio, um canal dedicado exclusivamente à tributação municipal ISSQN. vai lá, faça a sua inscrição. Compartilhe com os amigos e, fazendo a inscrição, você será avisado quando um novo vídeo é, for postado. Se você gostou, compartilhe o conteúdo. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Até lá!